Estamos em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. A cidade é conhecida como a capital do milho e daqui sai o que há de mais moderno em sementes. Eu te convido a conhecer com a gente agora a nova fábrica da KWS Sementes. A nova unidade foi inaugurada com a presença dos gestores globais da empresa. Com capital 100% alemão, opera no Brasil desde 2012, com as marcas Riber e KWS. E é uma das principais empresas produtoras de plantas do mundo. A nova planta beneficia milho, soja e sorgo. Foram dois anos de obras e um investimento de cerca de 45 milhões de reais, o que dobra a capacidade produtiva. De 900 mil sacas para 2 milhões de sacas por ano a unidade tem 13 hectares e na nova fábrica todo o controle é rigoroso para preservar a qualidade da semente que veio do campo evitando aquecimento e assim danos ao grão depois de uma separação mecânica e manual é classificada quanto a peso largura espessura cor e densidade depois recebe os inseticidas e fungicidas no tratamento e segue para o consumidor a tecnologia é muito importante no melhoramento de sementes para garantir boa produtividade maior resistência a pragas e doenças e uma semente de qualidade. Agora estamos fazendo edição de genoma para obter isso de forma mais precisa e rápida. A KWS está focada no melhoramento de plantas há mais de 160 anos. Por isso, pesquisa e tecnologia são as palavras mais usadas por aqui. Tudo para garantir qualidade no plantio que se reflete lá na produtividade. A KWS é líder em biotecnologia no mundo e tudo que vai para o campo antes é testado para se adequar a cada perfil de região. Só no ano passado foram investidos 17% das vendas em pesquisa. Um híbrido de qualidade leva cerca de 7 anos para entrar no mercado. A UBS pode atender o 15% do mercado de sementes de Brasil, 2 milhões de sacos, mas o importante é que o foco não foi feito somente em volume, o foco foi feito na qualidade. Essa UBS é uma UBS para produzir sementes de alta qualidade, esse é nosso principal objetivo e para isso aqui está a melhor tecnologia que há a nível internacional para processar sementes de milho. A empresa está presente em mais de 70 países e nesse contexto o Brasil tem destaque. Com uma área de cultivo de 15 milhões de hectares, terceiro maior mercado de milho do mundo. A meta é que venham novas expansões de unidades e novos lançamentos de híbrido nos próximos anos. A KWS acredita muito no mercado nacional, acredita muito no produtor brasileiro, né? porque realmente o Brasil já é um, um, um player muito importante para o mercado global né? e acredita que no futuro vai ser mais ainda. Então a KWS ela inova nessa planta, né? trazendo uma planta que vai cuidar muito da semente é, para o pro produtor, mas claro, é um plano de 10 anos né? e esse seria uma, um primeiro é, passo que a gente dá mirando esse plano de 10 anos do crescimento da KWS no Brasil e também para atender a demanda de produtos que o produtor precisa.